A plataforma ambiental dos candidatos a prefeito e vereador É um guia que a gente está usando Para que a sociedade possa acompanhar O que o candidato está fazendo E o candidato pode ter uma referência Dos pontos de vista ambiental Daquilo que pode fazer no município Não adianta inventar coisas que não se pode cumprir Quando está no legislativo E nós temos o Ricardo como um parceiro Desde a primeira hora, antes já no Etos, com Cidades Sustentáveis, que também é uma parceria da SS, mas também na Plataforma Ambiental. Ajudou a divulgar, vem promovendo, por isso a gente está achando que é importante ter um cara com essa visão lá na Câmara Municipal. A gente precisa mudar o jogo e a história de São Paulo. A qualidade de vida é determinante e a Plataforma é hoje o nosso guia para isso. Música